Eu sou Antônio José Castelo Branco Medeiros, mais conhecido como Antônio José Medeiros. É, nasci em 16 de maio de 1950 em Teresina, capital do Piauí. Na realidade, a minha família é de uma cidade à beira do rio Parnaíba, 60 quilômetros ao norte de Teresina. Mas a minha mãe teve problemas na gestação e na gravidez, aí achou mais prudente para o conselho médico e fazer o parto em Teresina de forma que eu sou um unionense, é o nome da minha cidade, teresinense, ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu viajei de vapor, primeira e última, porque eu fui de união pelo rio Parnaíba, na barriga da minha mãe, e 15 dias depois voltei numa redezinha de neném, também pelo rio Parnaíba, na época ainda tinha a navegação a vapor. Eu, a minha mãe, era é, professora, era a professora, foi diretora da escola, e meu pai, comerciante. A minha família, a família Medeiros, desde 45 era uma das famílias que liderava a política em união, através da UDN. E depois, depois evoluiu para a Arena, para o PDS para o PFL, e ainda hoje os meus primos lideram o DEM lá na minha cidade e no Piauí muito bem, como a Almina Afonso tinha ido fazer uma palestra, ele ficou com o meu contato mandou um convite para ir a uma reunião em Brasília isso em 79 no apartamento da deputada Cristina Tavares do mdb autêntico de pernambuco nessa qual era a ideia do almino fundar um partido popular que não era aquele popular depois do tancredo era um partido que juntasse os autênticos do pmdb os partidos clandestinos pcb pc do b e é o, o sindicalismo o novo sindicalismo é, nessa reunião Estava o Fernando Henrique Cardoso. Nessa reunião estava o Freita Diniz, estava o Ayrton Soares, estava o Elson Soares da Bahia, estava o João Eudes, que era deputado estadual do MDB do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, e estava o Aurélio Pérez. O Aurélio Pérez defendendo... Foi, digamos, a P, o, é, é, o Aurélio depois foi para PC o PCdoB. É, ele defendeu naquela época a tendência popular dentro do PMDB, que não seria que até aceitaria ser o partido popular o Almir Afonso colocou nos seguintes termos, olha, aliás o, o Fernando Henrique Cardoso que colocou quando veio fazer o relatório final da conversa assim, conversei com o, acabei de ter a última conversa com o Lula a última conversa com o Luiz Guimarães o Lula só vem para esse partido se for até o Ulisse e os autênticos os fisiológicos ele não aceita vir e o Ulisse diz que só, só aceita se for todo o PMDB uh, todo o MDB junto então vamos aí, o Almino terminou indo com o PDT porque o PTB foi roubado lá pela Ivete Vargas e, e eu fiz a opção pelo PT com o Freitas Diniz, deputado do Maranhão e com o Eudes, lá do Rio de Janeiro. O Ayrton veio um pouco depois também para o PT. Quando chegou o comunicado de que ia ter a fundação do PT, dia, 8 de, é dia, é dia 11 de fevereiro de, 2000, de 1980, nós fizemos uma reunião e eu e o Gaudêncio, um advogado lá da paróquia do Parque Piauí, fomos escolhidos para vir representar o Piauí na fundação do PT. De forma que eu sou fundador do PT. É, é no Lucian, em 11 de... Tem até uma foto naquele livro São Paulo e Movimento, organizado pelo Vinícius Caldeira Branco e Paulo Singer, que dá uma foto da fundação do PT, que eu apareço lá como um jovem barbudo, de barba preta ainda.